Boa noite, para que era? Quantas noites vai ser? Para sempre? Eu sou para sempre? Não, não. Boas noites então, não é? Para sempre. Seja bem-vindo à nossa instalagem, se sou eu. Boa pessoal, daqui é tá o topo. Como é que está? Tudo bem? Hoje vamos para um um como jogar um bocado macabro. Mas é um jogo que eu gosto muito. Chama-se The Bloody É um jogo de 1 um a 4 jogadores em que nós somos os donos de uma taberna, de um estaleiro e o objetivo é roubar Matar, roubar enterrar os nossos hóspedes. No final do jogo, quem tiver mais dinheiro ganha. Mas vamos então avançar para o como jogar. As cartas são bastante simples. Elas são compostas pelo nome. Podem ter símbolos aqui em cima ou não. E dois valores aqui. Não podem ver. Depois terão o mesmo número atrás e o mesmo valor atrás todas as cartas têm isto em comum depois algumas podem ter aqui uma casa com uma habilidade especial eu não vou falar das habilidades todas mas vou explicar algumas das habilidades vamos então para o, o setup o setup é bastante simples uh, nós vamos nós vamos jogar um jogo para três pessoas um, e o setup para estas pessoas é bastante simples. Quero caso joguem duas, ou quatro, ou uma, o setup é bastante semelhante, mas vejam as instruções para qualquer alteração. É dado a cada jogador é dado um auxiliar de jogo, como podem ver, um auxiliar. Isto não é apenas um auxiliar mas tem parte integrante do jogo. É dado Duas cartas de peasant e uma nota de 10 francos. Todos os jogadores têm as suas cartas que acabei de falar. Aqui, eu, o e vocês. Cada uma da carta do jogador, como podem ver as janelas e a porta, vão corresponder à, à cor que vocês escolheram. Pronto. depois de todos os jogadores terem essas cartas, é colocado o um marcador de jogo no tabuleiro, na posição 5. Toda a gente começa com 5 moedas e 10 francos, uh, são 15 francos, e depois é colocado um quarto de cada cor. Vamos ver aqui a chave. Significa um quarto, e vocês podem escolher uma de oito posições para colocar o vosso quarto. Cada um dos jogadores vai ter um quarto. Como podem ver, o 2 é o meu, o 3 é o do nosso suio, e o 7 é o teu. E depois são colocadas alguns quartos neutros. Estas chaves cinzentas são 4 neutros. Para o jogo de 3 jogadores são 3, penso que o 2 também, para o 4 são 4. E para o D1 um, verifiquem na, nas instruções. E pronto, o setup está quase pronto. Depois ainda há uma decisão a fazer. Se querem decidir se jogam um jogo longo, um jogo curto. E podem ver na traseira do vosso auxiliar de jogo as instruções para o setup no número de cartas com que vão jogar. Digamos que nós faríamos o setup para um jogo curto com 3 pessoas, teríamos que retirar de todas as cartas de hóspedes que são estas que já vou falar teríamos que tirar o número correspondente que seriam 28. Tiraremos 28, digamos que isto seriam 28 cartas tiraremos as 28 cartas e, e estávamos prontos a jogar. O setup estava pronto estas cartas não fazem parte certa, mas estão aqui separadas para eu-vos explicar cada uma das cartas. Estas são cartas, como podem ver, o fundo é azul e o símbolo é diferente. Estas são as cartas, digamos, dos políticos. Vão-te ajudar a subornar uh, pessoas. Estas são dos construtores. Vão-te ajudar a construir anexos. Estas desoristocautas não têm símbolo, mas são verdes. Normalmente têm a ver com dinheiro. Podem te ajudar a ganhar dinheiro mais facilmente. Depois temos o teléreo. São umas roxas que têm dois caixões no topo. Vão-te ajudar a enterrar pessoas. E depois temos os polícias. Os polícias não têm poderes especiais em baixo e não têm a casa. Mas ajudam-te a matar pessoas. Isto é o que cada uma das cartas faz. E como é, que se, como é que se joga? Vamos ainda começar. De, de, de, de, de, de, de. Toda a gente mete a sua, o teu auxiliar de jogo à sua frente, na mesa à vista de todos, com os seus 10 frangos por cima e os seus peasants vão para a mágoa. E agora decidimos quem é o primeiro jogador. Digamos que seria eu o primeiro jogador. Eu a que vou escolher, aqui do baralho, vou decidir para onde vão os hóspedes. Para que quarto vão os hóspedes. E digamos que há vantagens em eu ter um hóspede no meu quarto até no final do turno. Porque irei ganhar dinheiro. Um, mas digamos que, para lá eu vou colocar os hóspedes todos, tenho que encher os quartos, eu não posso uh, ver os hóspedes todos como não posso quartos, eu só posso pegar num hóspede e por isso ver o hóspede que tenho na mão e o hóspede seguinte, fazer essa -se decisão apenas com sabendo estas duas cartas, em que quarto que eu vou pôr. E só depois é que posso ver o hóspede seguinte. Mas que é que isso interessa? Uh, no final do turno, e já explico o que é um turno, se tu tiveres um hóspede no teu quarto, tu vais ganhar um franco porque ele pagou a renda, chegou ao teu quarto e saiu do teu quarto, não foi morto, entretanto, e como saiu do teu quarto, vai-te pagar pelo alojamento dessa noite. E pode haver, tu podes pensar que pode ser bom escolheres um barato porque ninguém vai querer essa carta, matar ou subornar essa carta, ou podes comer um caro porque ninguém vai ter possibilidade de comprar, de subornar ou matar uh, essa carta. Por isso podes escolher baratos no teu quarto. E isto também para o quarto dos, dos, dos teus oponentes. Tu podes pôr uma. Tu se calhar sabes que vais comprar esta e metes esta carta num quarto de um oponente porque sabes quem vais comprar e ela já não vai estar no, no quarto do teu oponente quando o jogo. Quando esse turno acabar. E o que é um turno? Um turno é duas ações feitas por cada jogador. Mas não seguidas, eu farei uma, depois suífero a outra, tu fazes a outra e depois novamente eu farei a minha segunda, última ação, suífero se a segunda ação e quando tu fizeres a tua segunda ação, acaba o turno. E os turnos é, é, são duas fases para, uh, para tudo. A primeira fase é esta que já fizemos, é dar as boas-vindas aos hóspedes e colocar os hóspedes no quarto e depois é a fase das ações. E depois há uma terceira fase, parece que há três fases. Claro. A fase das ações, como que eu disse, e o que é que são as ações? Eu posso fazer uma de cinco ações. Posso subornar, e o que é subornar é trazer mais cartas para a minha mão. Eu, digamos que eu quero subornar, como disse, esta verde, e eu trago-a para a minha mão. Mas este número é o custo dela, aquele valor que eu vos mostrei é quanto é que ela custa para fazer qualquer ação, seja subornar, seja matar, seja enterrar. É um, este é o número mais importante deste. Jogo. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que se eu quisesse subornar te ganho, mas não é em fralhos, o... Nós pagámos pagamos em cartas da nossa mão. Eu digamos, só tenho um Peasant na mão, só tenho pago com um Peasant. E esta vem para mim ó, continuo a pegar cartas, porque paguei uma para receber uma. Pode não ser assim, porque algumas cartas custam dois. E até algumas cartas que custam 3. Pronto. E isto foi o meu turno. O, o Shui fazia o turno dele. Tu fazias o teu. Eu fazia o meu. Pronto. O é uma das ações. A segunda ação é construir um anexo. Construir um anexo é um, é, não pode ser a tua primeira jogada. Porque não tens uh, cartas na mão que sejam possíveis de construir anexos. Para construir um anexo, tens que ter uma carta na mão que tenha esta casa... Uh, nos, na sua carta. Sim. Como podem ver, é por isso que eu disse que auxiliar o auxiliar de jogo não, não era apenas um auxiliado do jogo, interessava é para o jogo, porque tem. Isto quer dizer que você já começa com um anexo no vosso... não... No, no vosso jogo, já começa com um anexo e os anexos saem para enterrar pessoas. Para ser aí que vais enterrar as pessoas. Por isso. As duas... Há duas coisas que não podem ser... Há duas ações que não podem ser a tua primeira ação. No início do jogo, que é construir anexo, um porque não tens os pezantes, como podes ver, não têm a casa, por isso as únicas artes na são pezantes, não têm em casa, não podes construir anexo um e enterrar, porque não, para enterrar tens de ter pessoas mortas e, as, e não podes matar pessoas da tua mão, tens de matar pessoas que estejam no. na estalagem, por isso também não a podes fazer na, no. Na, na tua primeira ação. Mas digamos que é a minha segunda ação. E agora tenho uma escolha, eu posso subo na outra pessoa, que já vimos o que era, posso construir um anexo, que é construir este anexo, e ao construir um anexo ganho o poder descrito aqui, quando se constrói o um anexo, e há poderes desde que podes enterrar quantas pessoas quiseres numa ação, normalmente se podes enterrar uma pessoa para ação, ou matar uma pessoa para ação, e ali como os verdes, normalmente têm um dinheiro direto, um, Há que te pagas menos para subornar pessoas, para enterrar, há bastantes poderes e eu não uso bolo prefeituros. Como eu disse, posso subornar, posso construir anexo, posso matar um hóspede, e como eu disse, matar um hóspede seria um hóspede que esteja aqui na mesa, na estalagem, e para isso teria que pagar o valor como posso subornar, o número que está aqui representado, ou podia enterrar um corpo. Como eu disse, não podia agora porque não tinha nenhuma pessoa morta. Se eu tivesse, em vez de sobrenado este morto, se eu tivesse morto, ele teria à minha frente com a face para, para baixo. Aqui já o poderia enterrar. Enterrar não é colocar numa instalagem. E eu posso colocá-lo na minha instalagem ou na instalagem de qualquer outro jogador, nos anexos de qualquer outro jogador, mas se se eu colocar na minha e eu ganho o valor, na moeda que eu vos apresentei ao carro, que também tem nas traseiras para ser mais fácil quando enterrar saber quanto ganhas, para ele está morto. Eu ganho o dinheiro que está aqui representado. E esse dinheiro tem que ser com o marcador de jogo. Digamos que eu enterrava, ganhava 12, passava de 5 para 17. Ficava com 17 dinheiro. Nós só recebemos dinheiro quando enterramos pessoas. Se eu enterrasse, digamos que os meus anexos estavam todos cheios eu enterrava no anexo do Shui, eu teria que dividir o dinheiro com o Shui. Eu ganharia 6 e o Shui ganharia outros 6. Isto são as ações. Mas pronto, vocês perceberam para que é que se pode matar, o que é que se ganha com matar, o que é que se ganha com enterrar, o que é que se ganha e com construir os anexos. Mas não perceberam o que, é que, o que é que se ganha com subornar as pessoas. Isto é outra parte interessante do jogo que é, é aqui os símbolos interessam outra vez. Se eu tiver pessoas com os símbolos na mão, digamos que a minha mão era esta, eu ia pagar menos um. Para a segunda pessoa, se eu tivesse este, e menos um para construir anexo, que é este símbolo aqui. Eu teria que ter o um número descrito, de digamos que ele gostava 2. Eu tinha que ter duas cartas na mão, na mesma, e teria que mostrar duas cartas. Só que se eu mostrasse a azul, a azul voltava para a minha mão. E pagaria apenas uma, porque continuava a ficar com uma carta na mão. Pronto. Isto são as ações que se pode fazer. E a outra é, é passar, eu disse que eram 5, a última é passar. Mas porquê que deves passar? Às vezes não podes fazer nada, é raro, mas às vezes acontece, não podes fazer nada. A outra parte de passar é, é trocar as tuas moedas, tu moedas, por uma nota. E porquê que vais fazer isso? perguntas tu. Porque, como viram, o tabuleiro só vai até 40. E este não é como alguns jogos, que se chegás a 40, começa outra vez, não começas a contar. Não, tu não podes passar do 40 em moedas. Digamos que as pessoas vão ser pequenos e não cabem mais de 40 em moedas. E o que podes fazer é, em vez de fazeres uma das ações que eu te falei ao cabo, passas. Passas e trocas moedas, as que tu quiseres, em múltiplos de 10, por notas. Digamos que eu estava no 35. Se eu quisesse enterrar mais uma pessoa, digamos que uma pessoa que valia 12, eu não tenho 12. Se eu enterrasse, eu chegava a 40 e perdia o dinheiro que sobrasse. Eu não posso passar os 40 e por isso aquele dinheiro ficava perdido. O que eu podia fazer era, se tivesse -me 35, perdia uma das minhas ações, passava e trocava 10, 20 ou 30 por as notas correspondentes. Digamos que eu trocava por duas, por duas notas. Passaria para 15 e receberia duas notas. Isto é uma parte muito interessante do jogo porque tem, temos que estar muito a controlar. E aí este jogo fica bastante complexo. Temos que estar muito a controlar a é ver quando é que vamos fazer uma coisa. O que é que vamos fazer de 4 jogadas aqui? Assim, Parece um bocado xadrez este jogo. Mas pronto. Digamos que acabaram as duas as duas ações de todos os jogadores. Acontece a terceira fase do jogo. Que é o, o, o fim do turno. E o final do turno tem Três minifases, essa fase tem três minifases. primeira é a investigação policial. Digamos que eu matei uma pessoa, tinha uma pessoa morta, mas não enterrada. E se houvesse polícias ainda na nossa como, como ospos como vem aqui ainda há uma polícia, eu ia perder esta carta e teria que pagar. Eu perdi esta carta, esta carta ia para, ia para o descarto, e eu teria que pagar ao calveiro para entrar para a polícia não me prender. E perderia uma nota de 10 francos. Se eu tivesse a pessoa morta e não enterrada, mas não tivesse polícia como hóspede, nada acontecia. A cara ficava aqui para o turno seguinte. Se, eu não, se a pessoa tivesse enterrada e a polícia continuasse como hóspede, também nada acontecia porque eu já tenho o corpo escondido. Pronto. Isto é a investigação policial. A seguir é que os hóspedes saem. Digamos que os hóspedes vão sair do quarto. Como viram, nem eu nem o Shui temos pessoas no nosso quarto. Tu ainda tens. Quer dizer que tu vais receber um porque ainda tens um mais que Ele vai-te pagar e eles saem. Eles quando saem vão para o lado contrário de onde começaram. Como disse, quando estas cartas de hóspedes vão para fora do tabuleiro, para o lado contrário de onde começam, os peasants vão para a mesa que está marcada no tabuleiro. Porquê? Porque os peasant podem ver que custam zero e há outra diferença. Os peasants só saem do jogo. Se forem mortos e forem enterrados, uma, uma das estratégias é tentar é matar um, um, um peasant e enterrar-se nos anexos de pessoas que morto, uh, pessoas mortas para enterrar para que eles não tenham um sido para enterrar pessoas mais valiosas. E por isso podes matar e enterrar no, no, no anexo deles assim, para se livrar deles. Provavelmente vão ter que enterrar num dos teus anexos antes que a polícia venha. E o que quer é dizer? Está-lhe a dar dois pontos e provavelmente ele vai estar para a 6 ou 16 até. Isto. E outra coisa dos Peasants. Porque se tiverem aqui dois normalmente só pode-se uma pessoa de cada vez. A não ser que tenhas um anexo com um poder especial que podia é encontrar. Mas Peasants é diferente. Os Peasants tu podes subornar 2 de uma vez. até dois. Tu, Se tiverem aqui 2 Peasants podes escolher subornar um ou 2. E, e tu perguntas porque é que não tem muitas cartas na mão, todas as cartas, fique mais barato de ordenar, mais barato de matar, mais barato de enterrar e, e teres dinheiro sempre cartas para fazer as tuas ações. Porque isso é a terceira fase da terceira mini fase da fase de final do jogo, que é pagar os salários. Tu vais pagar um de salário por cada carta que tenhas na mão. Digamos que eu não, neste tenho duas eu ia pagar dois de salário. Se eu só tivesse uma, pagava uma. Se eu tivesse mais, pagava mais. Imaginámos que eu tinha um. Digamos, vamos pegar no meu. Digámos que eu tinha um e tinha duas cartas. Pagava o salário em uma pessoa. E ia perder outro Porque não tinha como me pagar. E ela não fica, não fica a trabalhar de graça. Eu podia escolher das minhas cartas. Qual é que me ia liberar. E liberar-la nessa carta. Pronto. Eu fui o primeiro jogador. Isto é um turno. O segundo... Passa para a segunda roda, o primeiro jogador passa para a pessoa do lado esquerdo e acontece a mesma coisa. O seu vai escolher os óbitos, um a um, vendo -se sempre a carta que tem no mal e a carta que assim no baralho, e decidindo em quarta é que o coloca. E vai acontecendo isto sempre, e as rodas são as mesmas, até que tenha escorrido o baralho dos hóspedes duas vezes. Digamos que o baralho acabou, baralhas, metes outra vez os hóspedes neste canto e recomeças outra vez uma coisa que para facilitar um bocado o jogo tu podes contar as cartas que faltam para saber em quantos turnos é que vai acabar mas sem olhar para elas podes contar as cartas que faltam mas não podes ver quais são nem porque ordem um vem nem qual é que se vem não e isto penso que de certa maneira está falado que é blade Inc. De uma maneira que isto, que isto ficasse uma explicação bastante simples. Que o jogo pode se tornar bastante complexo. É um jogo bastante divertido. Eu comprei porque precisava de um jogo, na altura, barato. Que desse para jogar sozinho, passava bastante tempo sozinho. Um, e, e que fosse divertido. E gostei bastante. Isto tem... Ok, eu... pode ser um jogo bastante pesado. Mas pessoas que não estejam muito atuadas. Com um bocado de tempo conseguem aprender. E, e jogar facilmente. E pronto, espero que tenham gostado, se gostaram deixem o vosso like, partilhem e deixem-nos comentários, sugestões, perguntas, que eu não tenho nenhum problema a responder. Obrigado e até já.